Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E o vídeo de hoje é Reagindo aos meus vídeos antigos Solta a vinheta! Bom <risos> então, gente, o primeiro O primeiro Vídeo É um vídeo que eu fiz Há muito tempo com aquelas camelazinhas antigas, sabe? Nossa, esse vídeo tá muito engraçado Eu já postei ele no YouTube, mas a minha mãe... Na verdade, a minha mãe que quis postar e ela que quis tirar Ela colocou no YouTube e tirou Porque ela não gostou do vídeo, porque ela achou... Não, ela gostou do vídeo, ela achou engraçado Mas ela achou que ficou... Fiquei muito pagando mico E ainda bem que ela tirou, porque senão eu não estaria pagando mico até hoje Então vamos lá, né gente? ser é o próximo vídeo é uma homenagem de dia das mães que eu tava fazendo pra minha mãe mas eu ia fazer na escola, né gente? vídeo é que eu tava na minha festinha de três anos, que ela tava super fofa, eu era muito fofa, gente, e, gente, eu tenho aquele vestido, aquele bolero, até hoje, vocês não tem, não eu tenho aquele vestido, tem aquele vestido, aquele bolero, tudo, até hoje, até aquele cartaz que tá ali atrás que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente, eu tenho esse cartaz aqui, ó. Viu? É que eu tava na igreja, e aí, dois meninos estavam brigando pra ficar comigo. Um, eu tava segurando na mão de, de um menino, né? E aí o outro, que era muito, muito, tipo assim, muito mesmo meu amigo, ele ficou com ciúme. Mas, gente, era pequenininho, tá? Ele não ficou com ciúme de verdade, tipo, coisa não, tá, pequenininho, a gente era pequenininho, não sabia nem o que era namorar direito, então ele só tava fazendo isso porque tava com o seu mesmo de amigo, sabe, então se te ver aí, tá muito engraçado, gente. Olha isso, gente, ele brincando, brincando não, se batendo, né, por causa de mim. Vou colocar um pedacinho para vocês verem Porque o meu pai não quer que mostre ele Ele tá cort... estreando A máquina de cabelo dele Ele ganhando nos dias de... dos pais Que eu e minha mãe deu pra ele E aí, olha o que, que eu falei do cabelo dele Quando ele cortou O cabelo dele, gente gente. Gente, esse vídeo eu tava lá na minha antiga cidade que eu morava, que era Seropédica, eu já fiz um vídeo aqui no canal indo pra lá, mas eu acho que vocês não conhecem esse lugar. E eu tava numa festinha lá, pulando no pula-pula, super fofa. E como vocês vão ver, agora. Ei, é, minha filha 3! que eu tava lá naquela cidade que eu falei, seropédica, né, gente? Na casa da minha tia. E, gente, eu tava dançando feito uma louca, porque eu amava gravar vídeo no meu tablet. Dançando, fazendo, passando maquiagem, fazendo qualquer coisa. só pra... E eu falava, oi, gente! Gente, vocês não tem noção. Desde pequenininha, gente, acho que eu comecei com esse negócio de gravar mesmo de começar não tava de gravar assim sem postar mesmo eu acho que eu comecei com uns sete anos fazendo essas coisas de gravar e postar e eu não via essas pessoas no YouTube eu não via nada no YouTube eu não conhecia o que, que era YouTube aí quando eu fui ficando maiorzinha eu fui vendo o que, que era YouTube já criei meu canal eu fiquei muito feliz com isso e gente é, então, confi e esse vídeo aqui eu não tô tão pequenininha porque eu já tinha crescido bastante Mas como eu quero que vocês vejam um vídeo engraçado Eu vou colocar esse porque está hilário Olha aí, eu, gente, dá certo com a, com a, hum, a música da TV <risos> tenha gostado, clique em gostei Se inscreva no canal, me sigam nas minhas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela Desse lado, desse lado, desse lado Desse lado, ó Aqui, ó, gente as redes sociais estão todas aqui Que estão aparecendo aqui Então, é isso Compartilhe um vídeo Tchau No final desse vídeo vai ter... É, alguns vídeos pra, pra vocês assistirem, se gostarem. O meu canal é pra vocês se inscreverem. Então fiquem até o final do vídeo pra vocês verem o que vai acontecer no final do vídeo. é uma coisa nova que vai ter nos vídeos. Então, beijão, fui!